Esse não, é o Luiz, então. esse é o Luiz, o cara que vai te fazer feliz hoje, porque é o seguinte, ele vai tirar Tudo o seu bem, nome. Luiz. Tudo bem, Joia! Vai tirar o seu nome, você que foi lá na Lojas Mariano, agora o Luiz vai tirar o seu nome aqui de dentro. Muita gente procurando lá, né Luiz? Muita gente, o pessoal tá bem animado, tá ansioso aí para sair essa bolada, ah, né? Mas quem não tá, né Luiz? Até tá eu, 380. 380 reais. 80 reais. Gente, eu não é? posso, infelizmente. Ah, eu, eu também, também não. não, Que isso. pena, que pena. Eu também pena, não. Hein? Já dá aquela churrascada, né? É, Nossa, isso aí. Nossa, curtiu o final de semana. Lojas Mariano já tá em clima de Dia das Mães, hein? Ai, é. É, das Mães. Lojas Mariano tá em clima do Dia das Mães. Tem muita coisa bacana aí pra sua mamãe. Tem álbum de foto, tem Ai. presente pra ela. Então, pessoal, vem pra Lojas Mariano, que o Dia das Mães é aqui. Eu vi, eu vi umas canecas muito bonitas lá, Sim. com um coraçãozinho. É, enfim, tem presente para sua mãe, independente do estilo da sua mãe. Exato. Sim. Loja de Mariana é na Avenida Antônio Tajano, 582, no centro. O WhatsApp nosso é o 67992686751. Tem e... o nosso catálogo digital hum, também, então né? Então, moderno, hein? Isso. O pessoal que quiser comprar aí no conforto aí da sua casa, manda o um WhatsApp lá para nós que a gente entrega aí no conforto da sua casa. Gente, olha que bacana. Você não precisa nem sair de casa, só manda um WhatsApp para Pergunta para o pessoal, para a equipe lá que vai estar tá te atendendo, se Isso tem o um item que você precisa e ó, da sua casa, você já faz as compras. E tem o Instagram da Lojas Mariano, que lá também o pessoal tá, tá postando ali tudo que tem lá da Loja, Lojas as Mariano. As novidades, Inclusive né? tem também, o pessoal tá colocando a senha lá também, quais uhum. os dígitos já saíram é, do nosso cofre lá. Qual que é o arroba mesmo da Lojas Mariano? É Lojas underline Mariano. Segue lá, pessoal, que tem muito conteúdo bacana. Já tá saindo, ó. Acho que já semana que vem já sai a campanha de receitinhas da Mariano. Verdade, você falou na semana passada que você sim, veio aqui, hein, pessoal. Já tá ó, pronto o vídeo olho. e espera lá que vai sair muita coisa boa, hein? Que bacana, Luiz. Que legal. Agora Sem é a hora, meu querido Luiz. Vamos lá, hein? Por favor, Luiz, comece por você. Primeiro, hum. licença, só um minutinho. É, dá uma mexida. Dá aí. aquela mexida. Mexe aí. Aqui. Isso aí. Agora Essa é a hora, hein? Vamos lá. Por favor. Agora é a hora. Quem será? Será que saiu? Ah, atenção. Hoje Sandra <risos> Não, tem que sair. Tem que sair, né? Vamos arrumar isso sair. aí. Ó, Grace Kelly. Olha! Olha a Grace Kelly. Deixa eu mostrar Grace aqui, ó. Grace Sera Kelly. Será que é aquela famosa lá? Grace Kelly? Colocou a senha aqui, ó. 11,82. Deixa eu só tampar aqui o número do telefone dela. Tá aqui, ó. 11,82 a senha que a Grace colocou. Show Vamos saber bola. aqui se ela vai levar 380 reais para casa 1182 segura aí Luiz segura aí 1182 hein vamos lá Esse então cara. vamos lá é, é, é sua é seu uh. os tambores né se 2, um. é oito dois atenção Grace. não hum. que pena hein não foi dessa vez Grace. não foi dessa vez Vamos Fernando, lá. por favor. Vamos lá para Tira o seguinte. Aí, eu, eu tô sentindo que vai sair da minha mão esse, esse prêmio, hein? Vai. Vou, hoje está quente, sexta-feira. Hoje Segunda-feira já tá de volta. Eu vou sair daqui com chave de ouro. Isso. Aqui, saiu. É esse. Show. É, Show. é esse. É esse. Atenção. Gualdenio. Gualdenio. Gualdenio Soares, Gualdenio, Soares, Gualdenio, Soares, Soares. Cardoso. Isso. Gualdenio Soares Cardoso. Vamos tampar o telefone dele aqui, do Gualdênio, só para a gente mostrar uhum. a senha dele. Olha, Gualdênio. 1468. 1468. 1468. 1468. Será, Gualdênio? Será? É agora, é seu. Vamos lá. Vamos 1468. lá, hein? Vamos lá, hein? 1468, né? Vamos 1, 4, 6, 8. Atenção! Não! Não. Pelo Sim? amor de não Deus. Não foi dessa vez, Não né? foi, não foi, não foi. 380 reais tem que sair hoje. E vai sair agora. Vai sair agora? Vai, Comigo. Vai ver. sair agora. Comigo. Vai que é e tua, vou Mari. Aqui, ó. Vai, vai que é, é tua. tua. Enfiou a mão no balai, mexeu, o rodô. Tirei tirou. aqui. Vamos ver agora. Tá agora, hein? Érica Aparecida Batista. Érica Aparecida Batista. Olha, o número que ela colocou: 1503. Nossa, gostei, A data do meu 15, aniversário é essa daqui. Hum, adorei. 15,03. Será, gente? Só pra gente? ganhar presente. <risos> Olha, espera. Mais é oferecida, né? Esperta. Adorei, Erika. É. É adorei. Olha, tá vendo? Tô falando que eu tô com o pé quente. Vamos, Vamos ver, hein? 15,03. 15,03. Agora é a hora. 1, 5, 0, 3. Será? Não. Vixe... O, povo, Não, tá sorte, gente, o povo tá sem sorte, hein? Foi dessa vez. Gente, 380 reais, ah, é. gente. Pelo amor de Deus, ajuda a gente. Vai é pra 400. Ô, Luiz, mas é o seguinte. Combinado. Só quero, é combinado. Um, jo... Eu quero um joinha seu hum. se você autoriza a gente soltar mais uma senha. Vamos soltar. Vamos soltar? Vamos soltar mais uma então, senha. Então bora, mais um, dígito mais, mais um dígito, dígito, mais um dígito, mais um dígito. Mais um dígito você sobre o cofre. Vamos pois soltar. é, prestem atenção porque semana que vem não quero ninguém mandando o número errado, O 1 um já saiu, a gente Isso. já falou. Então anota aí que o número 1 um é o primeiro dígito da nossa senha. O segundo dígito. Qual será, hein? Meu diretor, conta pra gente qual é o segundo qual dígito. Qual será esse dígito? Sim zero 1 0 um, um, um, Já saiu 1 um 0. Já saiu? Semana passada 1 0. 1 0. 1 0. Gente, primeiro dígito um segundo Agora tá zero Falta apenas Gente, dois. Bateu na trave. Bateu, bateu, na, bateu na trave. trave. Gente, tá é um o primeiro dígito, 0 o segundo. segundo. E aí? Que mais que falta? Quais outros dois dígitos que faltam para você abrir o cofre? Teremos na semana que vem 400, 400. reais, 400 reais. 400 reais. para fazer diferença na sua vida. Meu Deus, hein? Que bolada, hein? Nossa Senhora. Que meu bolada. Pai. Tá perto, tá perto. Luiz, obrigado, Tamo meu querido. Tamo junto. Pessoal, dá uma, de sempre. dá uma passadinha na loja de Mariana lá, comprando qualquer coisa, põe o um um e o um zero Pode ser seu, viu? Pois é, pode ser seu. Luiz, muito obrigada. Obrigado, viu? viu? Um ótimo final de semana para você.